Olá! Agora vamos entrar para a aula de estudar os pincéis dentro do Photoshop. Pincéis na verdade servem para pintar, para retocar, para ilustrar e podemos criar pincéis do, a partir de um vetor ou até mesmo a partir de um pedaço de foto. Eu mesmo uso alguma, alguns pincéis de fumaça, pincéis de nuvens é, entre os mais diversos. Então, vamos dar uma olhada aqui como utilizar pincéis, configurar e criar pincéis, que também é uma uma base bem importante aprender esse recurso. Vamos lá. Então, aqui ó, a esquerda, nós temos a paleta de brushes, né? Aqui ó, os pincéis, os brushes. Então, dentro do Photoshop, a gente tem as opções de edição de brush. Então, eu tenho aqui, ó, uns, alguns atalhos aqui em cima, né? Eu posso pegar eles por aqui. E eu posso também entrar aqui, ó, nessa biblioteca. Tá vendo, ó, configurações dos brushes. Eu vou deixar ela aqui pro la do lado, para vocês verem como que é. Então, eu vou criar aqui uma camada nova. Eu uso muito aqui do, no teclado... Do lado da letra P, que é o colchete. A direita ele vai aumentando, ó. Ele vai aumentando. Então vou colocar aqui, ó. Apertar a tecla D, que aí ele carrega o preto e o branco aqui, ó. O X inverte e o D carrega preto e branco. eu tô com um brush, vou apertar o zero. Então aqui em cima a opacidade, ó. Cada tecla no, no, de número é uma opacidade. Se eu apertar o 1, 10%, 20, 30. Olha aqui ó, em cima, ó. 40, 50 E o 0, 100% Então eu tô aqui com preto O modo normal e vou começar a pintar Estão vendo que a borda Desse brush, ele tá suave Que é aqui, ó A gente pode ter a borda dura Ó, totalmente dura E também aqui embaixo é O espaçamento, ó Posso ter esse tipo de espaçamento E vou diminuir aqui, ó ele vai pintando, mudar aqui de cor, né? então aqui vocês começam a aprender como configurar o brush, então a gente sempre vai mudar a borda, né? de alguma maneira, a gente pode ter ela um pouco dura, um pouco mais suave, ó. e aqui o espaçamento, agora o interessante é que o, brush, o Photoshop já vem com alguns brushes aqui ó, pré-definidos também, ele aparece aqui em cima. Deixa eu criar uma camada nova aqui pra gente dar uma olhada, ó. Tá? Então a gente consegue... Ó. Trabalhar ele diferente, ó. Vou colocar aqui, ó. Espaçamento. Ó. Ele vai pintando diferente. Então cada brush, ele tem uma... uma certa configuração aí, ó. Em algum resultado. Uma opção muito interessante também. Vou pegar aqui, ó. Dos brushes, é que a gente pode carregar eles nessa outra opção aqui, ó. Brushes preset. Então, brushes preset seria o quê? Só a biblioteca, tá? Então, eu tenho algumas aqui carregadas, ó. Alguns brushes. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui de cima, tá? Então, na hora que eu pego esse brush, ele já vem com algumas configurações aqui à esquerda, vamos colocar uma cor mais escura aqui um pouco dar um pouco de zoom e começar a pintar ó. Tá vendo? então conforme eu vou pintando ele vai dando um resultado diferente porque por causa dessa configuração aqui toda dele ó. tá então isso aqui realmente se eu soltar tudo ó, desabilitar essas opções vai ficar um brush normal espaçamento brush normal então a gente vai guardando os brushes, né, alguns vêm já com alguma setagem e vai configurando. Então não tem muito segredo, ó. Posso ter aqui uma cor aqui embaixo também, ó, uma cor em cima, outra embaixo. E ligar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha agora em cada opção aqui, ó, shape dynamic, tá vendo? As opções dele, ó. conforme a gente vai arrastando, a gente vai vendo aqui embaixo, ó. Ele pode ficar suave, ó, conforme a pressão da, da tablet. Posso habilitar isso aqui também, para ele ter opacidade. Ó, ou não. Tá? Então, aqui também trabalha opacidade. Ó. Além de eu, eu poder colocar aqui 30%. Ó. Deixa eu desabilitar aqui. Ó. Então, dessa forma, ele vai pintando sempre 30%. Vou colocar 10 agora. 10%. Cada vez que eu pintar, ele vai 10% a mais. Ó. Então é uma forma de ir pintando bem suave, para pintar um, uma pele, um, uma arte. E a gente pode configurar o pincel de diversos modos, tá? Ó, tem alguns pincéis já prontos aqui, ó. Então se eu estou tá, ligando aqui, ó, Color Dynamic, ele vai usar a cor do... Vou criar uma camada nova. Ele vai usar a cor de cima e a cor de baixo, ó, 50% de cada. Vou te colocar aqui 100%. Tá vendo? Eu coloquei Aqui ó, vou colocar mais ó. Então, Ele vai colorindo vou Colocar agora mais espaçamento ó. Ó. Com um único brush Ele vai pintando bastante ó, Bem rápido tá? Então a gente consegue Pegar um objeto Configurar ele como se ele fosse Um brush, um pincel E sair pintando ó. Então a gente rapidinho faz algumas pinceladas e dá um resultado bacana. É, tem um aqui que eu guardo, que é de... Eu guardo ele aqui em cima, Eu fiz ele... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que ele é um, uma grama. Deixa eu ver aqui... Onde é que tá? Deixa, passou aqui. Grama. Deixa eu que é carimbo. Deixa eu ver onde é que ele tá aqui como brush. Estrela, fios, grama. Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a cor dele, ó, vou colocar um verde, um outro tom de verde mais escuro, criar uma camada nova e habilitar ele. Ó, por enquanto ele está só Shape Dynamic. Deixa eu colocar o Direction. O Direction é legal que conforme você vai clicando, ele vai na direção colocar mais forte tá vendo vai na, na direção que você clicar se eu ligar aqui o color dynamic que ele vai pegar a cor de cima e a cor de baixo ele começa a misturar tá vendo então deixa eu comandear deletar começar a fazer uma arte aqui ó Por enquanto ele está pintando normal, agora se eu colocar aqui Multiply, ele vai somar, ó. começa a fazer volume, colocar Screen, ele vai clarear. Dessa forma a gente consegue ilustrar algo bem rápido. Então eu tenho alguns brushes que eu criei, agora vamos dar uma olhada como criar um brush do zero. Então vamos, lá. vamos supor que eu queira fazer um Path aqui, né? Vamos fazer alguma arte. Tô inventando uma arte aqui, eu quero que essa arte vire um um brush. Então aqui eu vou selecionar, criar uma camada nova e vou colocar preto aqui. Ó. Então eu vou cor. de clique, selecionei, eu vou tirar o que está em volta, image crop. Aí ele corta. Ver aqui, aqui. Image crop. Cortou bem rente. Nesse momento ele vai edit convert brush. Ó. Posso dar um nome aqui para ele? Vou dar um nome de. Nome de um. De um vou criar um arquivo novo e quando eu entrar aqui na paleta de brush é só escolher ele ó, que ele veio aqui pra minha biblioteca, tá vendo, deixa eu ver onde ele caiu aqui olha aqui ó, tá, então dessa forma acabei de criar um brush, pegar um brush normal, ó Tá, então eu consigo agora desenvolver e pintar e ele está salvo, eu, se eu fechar e abrir o Photoshop ele ficou salvo na minha biblioteca. Eu posso configurar ele aqui ó, de alguma maneira, tanto o tamanho, o ângulo, tá vendo? A cor também, né? Posso editar alguma cor. Pronto. Vamos supor que eu queira deixar isso aqui assim. De alguma maneira eu vou usar isso aqui em algum lugar. Então se eu salvar ele aqui ó new é, vou colocar escama é, vai vamos dar o um nome de escama então ele ficou guardado aqui ó toda vez que eu usar abrir o Photoshop ele vai estar tá aí ó poder ilustrar alguma coisa então eu tenho aqui alguns de estrela ó, vou colocar aqui o preto para vocês verem ó. quando precisa colocar uma estrelinha em alguns trabalhos ó, eu já tenho uma configuração aqui Uh, estrela de cartão Isso aqui também é uma estrela bonita Ilustrei uma Salvei, criei o brush Vou criar aqui um preto E agora com um branco ó. A gente vai Rapidinho Tendo uma biblioteca de Estrela, de grama Então os brushes Eles servem para ilustrar Retocar e pintar são muito úteis no dia a dia. A gente seleciona a cor tá? para trabalhar a opacidade e os modos deles aqui. Ó. A gente pode mudar a opção aqui também para trabalhar eles, eles diferentes. É isso aí. Espero que tenham gostado e bom treino.